Fala, aventureiros, bem-vindos à taverna! Pesquisando sobre Skyrim na internet, eu encontrei a notícia no mínimo estranha. Um hacker conseguiu fazer Skyrim rodar num teste de gravidez. E Skyrim foi lançado para praticamente todas as plataformas possíveis, isso não é nenhuma novidade para ninguém. Mas em teste de gravidez é a primeira vez que eu ouço falar isso. A notícia é do site viciados.net e conta que esse hacker, conhecido como Fone, Postou na sua conta do Twitter dois vídeos. Num deles é ele jogando Doom e no outro é aquela abertura épica de Skyrim. Dá uma olhada aí nos vídeos. My, father. Oh, my father. You tried mercenary work? It might suit you. My sather doesn't like that I've been spending so much time looking for my father's old sword. He fed his entire family with the gold he made using that weapon. I'm not about to let it gather dust in some thief's trophy room. I tracked it to a group of bandits nearby. I don't know why I'm saying this, but if you find it out in your travels, I'd be grateful to you. Alguns outros usuários também de redes sociais já postaram rodando DOOM em câmeras digitais e geladeiras inteligentes da Samsung. Tem até um outro vídeo aqui do fone mostrando um teclado e o teste de gravidez jogando efetivamente o DOOM. Ele fez algumas alterações, obviamente, no hardware para conseguir essa proeza, mas ainda não se sabe se ele vai conseguir fazer uma gameplay em um teste de gravidez no futuro. Mas, de qualquer forma, né, gente, não deixa de ser interessante o cara conseguir fazer isso. Apesar dessa notícia não ser recente, ela veio de setembro de 2020, mas eu fiquei bem intrigado e quis trazer esse vídeo para vocês agora em 2021. Bom pessoal, por hoje é só, era um vídeo bem curtinho só para mostrar essa curiosidade para vocês. Desde já eu agradeço vocês por assistirem e não se esqueçam de comentar aqui embaixo o que acharam e considerem se inscrever no canal. Um grande abraço a todos, até a próxima!